Olá, paz. Tudo bem? Hoje vamos falar da primeira frase. É a primeira frase da série das sete frases que você não deveria falar para o seu filho. Vamos lá. E na nossa sociedade, a relação com o dinheiro é uma relação que vai existir. A gente, todos nós que vivemos em sociedades, temos que tratar com o dinheiro, administrá-lo, saber como poupar, saber como ganhar. Quer dizer, já existe uma série de questões que estão relacionadas ao dinheiro. E por que nós vamos colocar nos nossos filhos crenças que sejam limitantes? Como essa de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é algo que não deve ser mexido. não mexe no dinheiro. Quer dizer, logo depois você vai querer introduzir como lidar com o dinheiro nessa, num pré-adolescente, por exemplo, e ele vai ser aquele pré-adolescente que la larga o dinheiro em qualquer lugar, ou está sempre sem dinheiro, ou... É, não tem uma gestão da própria mesada, quer dizer, tem uma dificuldade com isso. Pensa bem, a criança ouviu a vida inteira que o dinheiro é sujo, que ela não deve mexer, aí de repente você vem falar para ela que ela tem que ter é, gestão do dinheiro dela, que ela tem que saber ganhar dinheiro, quer dizer, eu vou ganhar algo que é sujo. Então quer dizer, a gente vai ter que fazer todo um processo para reverter essa crença que nós colocamos neles. Isso, bem, isso muitas vezes acontece, muitos pais conseguem fazer isso, só que não há necessidade de a gente, desde criança, ir colocando na cabeça deles que o dinheiro é algo sujo, que o dinheiro é algo ruim. Não há necessidade de a gente colocar isso na cabeça deles desde a, da sua infância. Nós podemos fazer isso de uma forma muito mais saudável, explicando que o dinheiro, assim como qualquer outro objeto que seja manuseado por várias pessoas, é algo que acaba ficando sujo, que é melhor a gente ter cuidado. Quer dizer, então aí ele aprende uma lição. E a partir daí, e tratando com ele, como que... É, crenças potencializadoras em relação ao dinheiro. E não crenças limitantes como essa de que o dinheiro é sujo. Pense nisso, papai e mãe. Veja como você lida com isso. Veja casos de pessoas que às vezes têm dificuldade em lidar com dinheiro. E de se elas ouviram essa frase. E de como foi esse processo, principalmente na faixa de idade entre 3 a 6, 7 anos. Ok? Fiquem conosco, tem post no blog falando sobre cofrinho, a mesada e sobre essa relação das frases, de como que elas impactam. Quem está aqui conosco e assinou o canal, assinou o blog, deixou o e-mail, está já recebendo o e-book com as sete frases que você não deveria falar para o seu filho. E durante a semana nós vamos falando de cada uma dessas frases. Se você gostou, dá um like. Aqui no canal tem mais outros vídeos relacionados ao assunto. E vamos juntos!